Fala galerinha! Boa noite aí pra vocês! Vamos pra casa! Hoje é sexta-feira! 9h15 da noite! passou 1h15 aí do nosso horário convencional mas eu julgo que por uma boa causa estava fazendo os testes com uma ferramenta de monitoramento que a gente usa aqui no trabalho que é o Zabix, o Zabix e eu testei a integração dele com o Slack que é uma ferramenta de Integração de equipes ah, ele seria bem parecido com um, um, um IRC para quem já usou esse protocolo. O IRC, se fosse uma sala de bate-papo, bem das antigas, dá para usar até no Linux modo 3. Quem usa muito ainda hoje, esse negócio é, é usuário de Linux. Muitos projetos ainda são desenvolvidos. Com a ajuda do, do IRC. Vários servidores aí pelo mundo, grandes, o Freenode, por exemplo. Armazenam centenas de salas. Enfim. O Slack ele tem a vantagem de... Ser um, um aplicativo bem elástico. Ele se integra com... Várias aplicações, várias, várias, várias, várias. E assim, o cara sabendo, porra, meu, faz muita coisa. Então, assim, o que eu fiz foi gerar alertas através de um script que o cara criou, que eu vou explorar pra caramba, não tenha dúvida. É o Zabix, era a notificação. Notificação, dispara um script e daí esse script manda a mensagem pro, pro slack que o slack está configurado no meu celular olha que legal Fiz lá, testei, funcionou, perfeito, muito bom, muito bom mesmo, simples. Aí eu, pô, eu não posso ficar com isso aqui, pra mim, né? Aí foi lá no projeto do cara e traduzi, traduzi o artigo inteiro. Pronto, cheguei em casa, vou publicar ele, vou entregar o um dado pro cara aqui desenvolver, falar: ó, oh, se vocês quiserem botar uma versão em português aí, tá aqui, ó. vontade o interesse aqui é só para tornar mais acessível O lá que é legal que ele utiliza o conceito de times então você cria uma, se for, sua sala dentro da sala tem os canais que você divide por assuntos específicos e aí, pronto a galera vai se interagir ele aceita mensagem de texto convencional, pode postar imagem, trecho de código, mensagem pré-formatada, link, ele se integra com RSS, ele pode assinar feeds, ele recebe postagem do Twitter, recebe postagem do Facebook, do Hangout, ele recebe integração de sites que fazem webconferência. Então você pode fazer videoconferência também, utilizando o Slack. Então assim, para uma ferramenta gratuita, a gente tem recurso que é mais do que suficiente. Muita empresa não tem nenhuma ferramenta de comunicação interna. Tudo bem que o Slack ele só funciona com internet, ou seja, não fica dentro da sua infraestrutura, ele fica para fora. Você tem acesso ao serviço aqui na cara atravessando você tem acesso ao serviço porém não está na sua infraestrutura se cair a internet o serviço fica indisponível eita que momento hein amigo bom mas assim pra gente ficar no trabalho se a nossa internet cair <risos> boa parte do nosso serviço principal, que é monitoramento, não vai rolar, que a gente monitora clientes externos, clientes em São Paulo, cliente no Rio, cliente em, em Sergipe, cliente em Recife, Natal, ou então, <risos> a gente sem internet, a gente nasceu uma perna, embora a gente tenha aí modesta parte. Se não me engano são 8 links de internet. Não seria bem oito links de internet, né? Acho que link de internet a gente tem só dois. O resto é link direto pro cliente. A gente tem um link de 10 megas. E tem um outro link de cem megas. Bom, não se compara a época do ibameto, né, que eu tinha lá um link de 1 Giga, muito mais bruto. Ah, você aí nesse canto, vou maluco. Bom, vamos parar com esse papo técnico, esse papo de monitoramento e ferramentas. O canal aqui é de moto. É mentira, né? Porque não, não é nada de moto. É escapamento. Essas pokémon que tá com o dia contado. Tá com o dia contado. Esperando só a menina lá do, da VAX mandar o. Pode pocar, minha filha. Pode pocar. À vontade. Faça a zoada. Chame a atenção. a gente tem que ser visto <risos> embora você seja escandalosa demais você faz barulho um pouquinho um pouquinho de nada do que do que precisa a gente vai dar um jeitinho nisso viu bebê minha menininha vai voltar A ser comportada vou resolver esse problema de gases dela vou dar um luftal trocando a lã meio fio sobe ah. feito era por reduzir uma marcha aqui né melhorou olha o Jimmy Suzuki Jimmy Essa região aqui ficou bonita, bem conservada. legal que essa quadra aí deu uma vida, né? Essa praça era largada, mal frequentada. É pronto, vou botar uma quadra. O brasileiro é seco de futebol, cavi. Todo dia eu passo de noite, todo dia os catos jogando bola. Tem uma quadra lá, tem outra quadra aqui embaixo. Ó. Para que não, né? Ah tá Vambora Porra, dá pra ir nada não, não, não vamos esperar tá vendo que o Google aprendeu esse meu caminho essa roubada de acordo aqui que no mapa antigamente ele jogava pro ele lá embaixo no largo do largo do não lá na parte do fiscal em frente à delegacia de furtos e roubos para fazer o retorno para para não Segura Agora sim Tem que ir lá na Frutos e Roubos Segundo mapa, claro Pra fazer o retorno Aí pois ele aprendeu, ele sabe que eu entro ali Daí ele reduziu até o, a distância do percurso, só alguns metros, né? Semana descansar. O sobreaviso não é meu. Entretanto, semana que vem eu tô. Tô na merda. O sobreaviso começa na sexta, aí vai ser sexta de noite, sábado dia todo, segundo dia todo. É, sexta de noite, sábado dia inteiro, domingo dia inteiro, segundo dia inteiro. E entrego na terça-feira, 8 horas da manhã. Qualquer evento que aconteça nesse intervalo. Tá comigo. Eu não ligo, não. O pessoal acionado sobre aviso. Mas o chato é quando é. É bal. Oh, é bal, é bal, um saco, é bal. Eu não conheço o ambiente lá, quer dizer, eu trabalhei lá tem 5 anos. E ficar lá no CPD, na parte informática. Ah, fecha aqui a Mas assim Já mudou muita coisa lá dentro E eu particularmente não lembro, né? Daí, quando aciona a gente É porque alguma rotina, alguma coisa Não foi executada Ou ainda tá rodando Lá tem um servidor que faz o processamento né, das informações das lojas, coleta tudo. É... É muito processamento. E de é mercado tenha certeza, é, é complicado o ambiente. Tem os PDVs, que são os pontos de venda. O banco de dados é um serviço altamente crítico, porque é onde está compra-venda. É, notas fiscais, imposto, é... É muita coisa, é muita coisa. Loja, misericórdia, é muita coisa mesmo. Então assim, quem cuida dessa parte lá especificamente é o pessoal de sistemas. Eu, eu sou infraestrutura, cuido de servidores. Do modo como a aplicação funciona, não é com a gente. Aí é com a equipe de desenvolvimento Aí pronto, quando aciona a gente, aí eu porra. Aí eu tenho que ligar pro coordenador de, de sistemas Relato a ele, ele aí Me passa o, o procedimento Ou então tu fala que não, isso aí é tranquilo, não dá nada não. Dá, não. Ah, eu não faço nada. É isso aí. Acho que se passar umas duas semanas, duas não, uma. duas semanas não é baixo, é muita coisa. Uma semana lá, acho que dá pra entender os processos e ver os procedimentos. Epa, tá apagada, porra. As ah, caras estão tá aqui já pra consertar. Tem que farol alto, né? Não é muita coisa, não baixo alto baixo alto eu não vi muita diferença não mas tudo bem galerinha ficando por aqui um bom fim de semana para vocês quer dizer se vocês vão ver esse vídeo na segunda ou na terça então uma boa semana para vocês Boa noite a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.